Você tem boca pra calar Então com uma atitude Primeira coisa a fazer Você tem pra calar a sua Vem, oh! yeah. eu você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do game Joga o jogo, porém não tem Que hoje eu já deixo você Sem só gameplay oh! Pou,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 Você é açougueiro! Ah! Ei! Só que você tá, você tá o freestyle você não vai ganhar Só que sua carne não é valiosa Minha carne vale mais do que uma picanha Ei! Ah! E churrasco você tá ligado Mano que eu faço esse freestyle Que você é freguês Se cortar sua língua O churrasco você certeza é pro mês inteiro Ei! Ah! Quando você não é guerreiro mas o freestyle que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de punch Pra você entender O que é o verdadeiro Ei! Ah! Quando você tá ligado Fazer de verdade Que você é antes. Olha o brinquedo Essa pérola mano.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 Que sua palavra é sua atitude, talvez sua boca, do seu poeta calado. Sobe, chute, bota, pingo, é uma salha, só que Uma hora eu vou, posso freestyle em 30 minutos, pião da gente sozinha. Eu tenho que estar percebendo o quanto você é ridículo. Eu peguei de mulher.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 No do último livro que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução É a primeira vez que o projeto vai matar a revelação ah! Será que vai matar? Olha, pra sua noite do Apocalipse É quem sou igual é eu anjo, o anjo do seu eclipse O Apocalipse, sabe que agora ele fica mostrando Ele falou que o profeta do século Me desculpa, sua treta queda do ano ah! Na é, real, você é o toca porque você é o apocalipse, é o cavaleiro da morte. Se o papo não cadê o seu teste? mandamento do hip hop. pra vocês, sabe? Eu não é descaso. Eu sou do interior e cavaleiro sempre anda de cavalo. E sabe que eu tô batendo nesse beat agora, nunca que eu faço feio. Sou de e pode avisar pra esses caras da capital que minha red tá sem freio.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 Que é eu, o barre é igual a escolha é diferente. O é que você não tá entendendo? Mano, você é hoje, só escudeu. Todo mundo faz o um hip hop. Mano, o final é cada um em Escolha na única escolha, sabe que eu tô derrota. Por ah! isso uh, você se perdeu. Tu adianta, você não é pilantra. Hoje quem vai resolver é Ele pega uma escolha, tudo bem, dá pra ser ver. Por isso que uma batida eu vou ter que te bater. Eu penso, eu logo existo, eu logo persisto pra minha vitória Quando eu quero, eu também posso Olha eu saindo com a vitória ah, você ah, me sangueu ah, Que agora você vai perder Essa vitória é minha, você é uma rainha Mas a derrota só deixo pra você Ele falou que ele saiu cura de companhia Falou que você vai me entortar Eu sou o homem torto que foi mandado por Deus E aí, você tá tirando Por isso eu tô matando você não tá entendendo, seu cuzão É melhor você chamar até o Quentos, Porque eu falei nada é de Deus E ele está na minha mão Ele matou na tua mão Cante tá na tua frente Fazendo rima improvisada você não tem nada E tua postura torta Hoje eu indireito na porrada Você tá ligado, meu mano, eu tô mais à frente. Quando eu rimo, meu mano, eu sou eficiente, sempre coerente. Eu quero que se quanto Chama o Krauk, que é o MC mais competente. Ele falou que eu parei direto na porrada, Cê não arruma nada, essas ideias eu nem ouço. Tio, eu te guardei no bolso. Eu não sou gigante de aço, eu sou um homem de carne e osso. É assim mesmo, você não tá entendendo. Porque esse MC na minha frente é bobo. Cê Pisando no que toco, no que eu que sou o dono Ainda no zap pra botar oh! botar que voltar soco. Pode voltar soco? Você queimou pouco e sua vima truta não foi nova. Você hey! homem de carne e osso? Hey! É esse esmero que eu tô acostumado a guardar na copa. Hey!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 Hoje vai chover, já que você não rimou nem um pingo. Eu rimei a chuva inteira, tá de brincadeira, vai deixar ele nublado. Ai, eu vou deixar o céuzinho nublado. Eu sou terra SP, isso tá acostumado. Cê tá tirando, cê não tá entendendo que agora a água de pá. Eu vim bater, isso é RAP. Eu fiz o um chão chover e o um cante chorar. as palmas, as palmas,